Eduardo Bolsonaro espalha boato e imagem falsa de Greta Thunberg. Pois é, a máquina de fake news bolsonarista não para! Agora estão divulgando com a ajuda do Embaixapeiro, uma imagem falsa da adolescente ativista do clima, Greta Thunberg, como se ela estivesse comendo enquanto crianças famintas a olham por detrás de uma janela, só que o detalhe é que essa imagem é completamente falsa e na foto original podemos constatar que só existem árvores que podem ser observadas através da janela de um trem. E o pior é que a falta de pudor dessa gente em mentir é tão grande que o próprio du declara que tinha conhecimento da falsidade da imagem, mas mesmo assim a publicou e ainda manteve a foto adulterada em seu Twitter, mesmo após seus próprios seguidores alertarem para a falsificação. Ai, mas isso não é fake news, isso é, é, deixa eu ver, é, é, é meme, é meme. Você não sabe diferenciar fake news de meme, não, seu burro? Pois é, amiguinhos, hoje eu aprendi que fake news só é fake news quando é feita pelos críticos de Bolsonaro. Mas quando a fake news é feita por apoiadores dele, aí o nome disso vira meme. Hashtag, gado demais.